Vocês que estão comigo neste momento, nós estamos aqui falando do monte, juntamente com a nossa família. Viemos aqui buscar a face do Senhor por nós mesmos, por todo o povo de Deus. E também estamos aqui buscando por todos aqueles que estão participando conosco das lives e aqueles que têm também participado da, a, do propósito do... A, Aqueles que estão participando dos votos, estamos aqui com o caderno, estamos aqui com os outros cadernos também representando os demais, porque são muitos os cadernos, muitos os nomes, então nós pegamos um de cada, um para cada propósito e estamos aqui em nome de Jesus, cremos que o Senhor nesta noite está fazendo maravilhas. Eu tenho certeza que nós não viemos aqui em vão, mas nós viemos aqui em nome de Jesus e quando nós o buscamos de todo do nosso coração, como ele nos fala através do profeta Jeremias, que ele diz, buscar me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E nós estamos aqui buscando é de todo o nosso coração. Estamos em nome de Jesus neste lugar, clamando por todos aqueles que têm pedido a nossa oração. Não podemos trazer todos conosco, mas os pedidos estão conosco, nós estamos nos colocando diante do Senhor. Para clamar por todos aqueles que têm buscado. Juntamente conosco, a face do Senhor e aqueles que têm colocado o seu nome na nossa oração. Que Deus abençoe a todos, a todos vocês, que vocês creiam na vitória que o Senhor com certeza vai estar dando. Nós estamos também ali na nossa igreja, o Brasil para Cristo, no Parque Olímpico. Estamos também com a campanha de Daniel, 21 Dias do Profeta Daniel, às terças e quintas e domingo. Às terças e quintas o nosso culto começa às 20 horas e aos domingos. Domingos, às 18h30. Então você é o nosso convidado especial, compareça e creia no poder desse Deus maravilhoso, creia no poder desse Deus poderoso, estamos intercedendo pelo nosso ministério e por todos os demais ministérios, porque sabemos que o nosso Deus é um só e temos certeza de que ele vai fazer grandes coisas. Clamamos também pelo um reavivamento, por um reavivamento espiritual na nossa nação. E temos certeza de que isso vai acontecer. Então vamos continuar clamando, vamos continuar crendo, confiando, porque o nosso Deus é Deus de milagres, ele é Deus de maravilhas. Ele chega onde nós não podemos chegar e faz aquilo que é impossível aos olhos dos homens. Creiam so somente, creiam no poder desse Deus e com certeza você vai ver a glória dele se glória manifestar Deus, Deus. na sua vida, na sua casa e na sua família. E não Eu se esqueça, logo mais às zero horas estaremos entrando pelo YouTube, pelo Face, é, você também pode entrar através do nosso WhatsApp, mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos devolveu <risos> o canal que nos foi roubado, que nos foi hackeado, o Senhor nos devolveu para a glória de Deus... E por isso estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E mais uma vez Ele vai fazer, porque Ele é Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja e receba do Senhor a bênção. Nós vamos estar orando agora por cada um de vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós oramos agora por cada um que está conosco neste momento Aqueles que estão participando, meu Pai, através dos cadernos que estão aqui Nós estamos intercedendo E também aqueles que estão conosco através das lives Aqueles que têm estado conosco, meu Pai amado, nas orações Meu Deus, nós colocamos nas Tuas mãos Pedimos que o Senhor abençoe Que o Senhor fortaleça, que o Senhor sustente Envie a Tua cura, o Teu milagre em cada lar, em cada família onde a nossa voz chegar onde quer que chegar a nossa voz, chega a Tua presença, chega a Tua bênção, chega a Tua cura o Teu milagre, o inimigo bate em retirada, a enfermidade seja destruída, o mal seja arrancado e o nome do Senhor seja glorificado. Pai, nós cremos na Tua presença, nós cremos no Teu sacrifício que foi feito por nós ali na cruz do Calvário. Por isso, cremos na Tua bênção derramada sobre cada um nesta noite. Em nome de Jesus. Opera, Senhor, e confirma a nossa vitória, e confirma a vitória deste povo, meu Pai, que clama pelo Teu socorro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até logo mais a Zero Hora, através do YouTube, Missionária Lenise, ore comigo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.